aqui da franquia Bortoleto Vamos fazer um teste de som aí para o pessoal pessoal pode digitar o número 10 aí por favor de novo para a gente começar ah, O Leandro boa noite tem Rui Medes o Alisson o Fábio a Cláudia meu tem muita gente graças a Deus né 100% Bortoleto né tomar número 10 aí para ver se o som tá ok muito bom Alessandro Alves, da Léo, a Denise também, o pessoal de Macaé, muito bom. Então hoje é um dia especial, a gente vai começar com a apresentação de produtos. Só que antes nós vamos passar algumas informações importantes, nós vamos falar um pouquinho da visão da empresa, né? O que é que a empresa quer para o futuro? O que é que nós estamos montando aí para todo mundo? Hoje, basicamente, é um dia especial também, porque já começa o site novo de venda, né? Então, se você entrar agora aí no seu computador, digita a loja .com .br, Você já tem o site de vendas. E nós vamos falar um pouquinho do site de vendas hoje, falar um pouquinho da visão de negócio da empresa, para que você tenha, você saiba o que a empresa deseja, né? A gente tem o nosso passado, foi, tem né? o nosso presente tem o nosso futuro. O que é que a gente quer para Bortoleto? Muito bem, tem muita gente animada aí. Felipe Bortoloto, lá de Petrópolis, seja bem-vindo. Nós temos, eu quero agradecer a todos os diamantes que estão com a gente, o pessoal que é duplo diamante, temos aí o, o Diamond, é, o, o Crau, né? O, nós temos um diamante também, que é do Rio de Janeiro. Está fazendo um trabalho excelente lá no Rio de Janeiro, a nossa equipe do Rio. Um grande abraço a eles também. Tem o pessoal aqui de São Paulo, nós temos alguns diamantes aqui em São Paulo também. O pessoal no Rio Grande do Sul. Também está fazendo um trabalho fantástico. O pessoal de Santa Catarina, que está fazendo um trabalho maravilhoso, o Jean. O pessoal de Navegantes. Um grande abraço para a nossa equipe. Que ama a empresa, o pessoal de Belém do Pará, que está aí também com a gente né, Que está com, com a Bortoleto, 100% Bortoleto E que não foi nessa história, né, porque hoje nós estamos aí com um assédio muito grande né. Todo mundo quer a equipe Bortoleto, todas as empresas concorrentes tentam iniciar os nossos franqueados E eles querem a equipe Bortoleto, as pessoas que são graduadas da Bortoleto mas eu quero agradecer você, você né, pela confiança e vamos monitorar aí as redes sociais, vamos tomar cuidado aí pelo que está saindo muita gente está alterando aí o Facebook, colocando marca de empresa concorrente tentando aliciar os nossos franqueados, vamos juntar as pessoas agora o um momento agora a gente está unido né? Unir, né? a Bortolete é uma só, né? não existe duas, três Bortoletas, é uma Bortolete só e a Bortolete que você conhece você está hoje, você já conhece a empresa há um ano, dois anos, já trabalha com a empresa, já conhece os produtos, né? E a gente vai continuar com o nosso trabalho. Tem muita gente que falando, que eu daria a pontualidade, parabéns Ana Cláudia, obrigado Ana. A gente começar tudo certinho, né? E eu quero agradecer a todos aí. Eu vou, eu vou desligar um pouquinho o chat e depois a gente vai a gente vai bater um papo agora, falar um pouquinho sobre a borboleta e falar um pouco sobre sobre o site Portoleto Por exemplo, você entrar agora no, no seu computador. Eu, eu vou eu coloquei, ó, vou colocar aqui para você. Ó, eu coloquei no chat para você lojaportoletocosmetic.com.br né? Você vai ver aí, ó que você já tem uma loja que vai começar a funcionar a partir de amanhã para você indicar para as pessoas. Nós vamos estar colocando o link dessa loja em todos os back offices para que você possa utilizar essa ferramenta. E por que, que a Bortoleto está colocando esse link, está fazendo essa loja? Por uma visão estratégica do negócio. Né? É, você vê que hoje as pessoas estão conectadas. Através do iPhone, através do celular, através dos computadores, né? Da, da, das redes sociais, do Facebook, enfim. Essas pessoas estão consumindo bilhões de dólares, bilhões de, de reais em produtos. Então, as empresas, o que é que as empresas fazem? Né? Elas estão o quê? Ampliando o seu... o seu... o, o, a, o seu no caso a sua parte de vendas, atingindo uma população muito grande através das redes sociais. Porque as pessoas estão conectadas, então as grandes marcas estão vendendo muito. E você pode verificar que o shopping, hoje, ela praticamente é uma vitrine de vendas. Então, o que que a Bortoleto pensa nisso? O que é que a Bortoleto quer para o futuro? ela quer participar disso né? ela quer participar desse volume de vendas que existe hoje no mundo né? são milhões de pessoas, bilhões de pessoas consumindo produtos e nós queremos pegar esse consumo e conectar esse consumo com as famílias, com as pessoas com você, você que tem o seu iPhone que está conectado na rede social você que está na sua casa, no seu computador, nós queremos conectar você para também ganhar dinheiro com esse consumo. Isso realmente não acontece hoje, você tem aí bilhões de pessoas comprando e você tem 90% da riqueza mundial concentrada em 10% da população mundial então uma concentração de renda muito grande para poucas pessoas e o trabalho da Bortoleto ela tem essa filosofia né, de conectar as pessoas a essa cadeia de consumo e, ela, e, e esse consumo ele ser um ativo financeiro hoje na realidade o consumo ele não é um ativo, é uma despesa né, para as pessoas e nós queremos que esse consumo seja um ativo financeiro então é essa visão, então nós queremos inclusive nós estamos hoje com 200 lojas no Brasil queremos para esse ano, para o ano que vem, aumentar para mais de 500 lojas e precisamos de você que é franqueado porque através dessas lojas nós vamos conectar as famílias, as pessoas e vamos poder gerar renda, né, desenvolver negócio, né, volume de venda que é o que nós queremos, vender produtos esse processo de vendas, ele é muito importante porque ele gera renda não só para as famílias, gera renda para as empresas, gera renda para as pessoas, para os funcionários, as pessoas que trabalham nas empresas, na área de produção. Gera também impostos para o governo, né? para a gente poder ter escola, né? a gente poder ter infraestrutura, segurança. Então tudo isso é importante. Só que o que nós queremos é conectar as pessoas. Né, para que elas possam participar desse volume de vendas, hoje o site da Bortoleto, que é o loja BortoletoCosmético.com.br, o que é que esse site está fazendo? Ele, está, ele vai gerar um link para você que você que está com o seu iPhone, você está com o seu iPad, com o seu computador, você vai passar para os seus amigos, para as pessoas que você conhece. E através desse link, você vai vender os produtos da Bortoleto. E olha que legal, você vai ter 25% de comissão direta sobre as vendas que você fizer. E a Bortoleto vai pegar a pontuação dos produtos. Isso é lindo, hein? Vai pegar a pontuação dos produtos e lançar no Unilevel, pagando 70% lá no Unilevel em cima da pontuação. Gente, isso é fenomenal. Né? Então eu quero mostrar para você que isso é fantástico, ok? Muito bem, então olha só: 25% de comissão direta para a pessoa que indicar o site, que fizer as vendas no site. E nós temos mais 70% de comissão sobre Unilever, sobre a pontuação do Unilever. Com isso nós vamos mudar o mundo. Vamos mudar as pessoas, conectar as pessoas a um processo de venda, de volume de venda, de produção. Hoje, quem ganha dinheiro é o governo e as empresas. Né? O que nós queremos? Nós queremos que você participa também. Então, através desse site, nós vamos conseguir ter volume. E quanto mais volume... Mais riqueza e eu, eu até tenho uma ideia sobre isso. Eu chamo isso de riqueza infinita, porque quanto mais você vende, mais você ganha. E essas vendas, gente, é o que mundo muda, muda o mundo, né? Muda as pessoas, a vida das pessoas traz prosperidade, sucesso. E é isso que nós queremos. Nós queremos que as pessoas estejam conectadas, vendendo produto, consumindo produto e gerando renda. Muito bem. Aí o Fabrício está falando aqui, não era 50%? Na verdade, Fabrício, é 50%. Quando você pega o valor, olha só, sobre o preço do produto que você paga, vamos lá, você paga o produto, vou dar um exemplo aqui. Vamos lá. Você paga um, um perfume, você paga hoje 60 reais, vamos arredondar, é 58. Ok? Você vai vender a 120 reais. Se você pegar 25% sobre 120, você vai ver que é 30 reais. Na verdade, sobre o valor que você paga, você está ganhando 50%. Na verdade, é 50%. Além desse 50% sobre o preço do franqueado, a bortoleta ainda vai pagar mais 70% no Unilevel. Você já imaginou um negócio desse? É simplesmente maravilhoso, sobre o preço do franqueado é 50% e sobre o preço do consumidor é 25%, só que não para só nos 25%, nós vamos distribuir é, 70% em cima da pontuação do Unilever. Ok, é fantástico, é muito dinheiro, é riqueza infinita. Você que quer mudar sua vida, quer ter seu carro, quer ter as coisas, gente, isso é real, isso é verdadeiro. Isso não é história, né? Muitas vezes as pessoas é, fazem marketing multinível. Eu até comento muito com as pessoas que o que é marketing multinível é conectar as pessoas. É fazer com que as pessoas, através do seu consumo, ela possam participar de um sistema de geração de renda. É vendas, marketing multinível. Então, eu penso que com o sistema que nós temos hoje, né, através do sistema binário, eu acho super importante, o sistema binário porque ele paga as comissões diárias né, através das adesões e a, e a questão do unilevel que é uma renda a médio e longo prazo então hoje você tem uma ferramenta de vendas no site que você vai conectar as pessoas e vai aumentar o seu unilevel então eu estou bastante feliz porque isso vem isso vem dentro da filosofia da Bortoleto ok muito bem, o pessoal está falando aqui, eu passo o endereço, o pessoal já está passando. Esse site provavelmente amanhã já vai, já vai estar funcionando. Nós vamos colocar no back office né, o seu link para você começar a fazer o processo de venda. Né? E eu estou muito, muito satisfeito, é uma, uma oportunidade fantástica de estar aqui com vocês e a gente falar um pouco sobre isso. Muito bem. Muitas pessoas né, têm me perguntado várias coisas, né, inclusive sobre esse momento da Bortoleto. Esse é o momento mais importante que nós estamos vivendo. É um momento onde nós estamos ó, estruturados, com produtos maravilhosos, com plano pagando demais, demais binário um por um, unilevel 70% sobre a pontuação, né? A graduação um por um, unilevel 0.5 mais 70% é muita coisa, você sabe disso. Agora com as ferramentas também de vendas através do sistema de, de internet. Então a Bortoleto vai se transformar em uma grande empresa. Esse ano queremos abrir mais umas 300 lojas. Para fazer o quê? Para conectar as pessoas, né? então é um momento especial conseguimos, graças a Deus né, chegar nesse momento com um plano fantástico e nós vamos falar agora um pouquinho sobre os produtos porque a gente fala de vendas mas se você não souber vender o produto como é que você vai, vai ter resultado? Né? nós temos aqui o pessoal falando ó. Tá bastante gente feliz aqui com a gente né? Então, o pessoal aqui de Mineiro está falando um pouquinho, né? Muito bem. A questão do... A gente vai agora dar sequência. Se eu ficar lendo aqui, a gente acaba não dando sequência no, no trabalho, ok? Então, a gente vai dar... Depois eu vou responder mais algumas, algumas perguntas. Tem alguém... Oh, quando vai mudar a graduação de Safira para Esmeralda? Já mudou a graduação de Safira para Esmeralda. Se alguém não mudou essa graduação, me avisa. Mas se você entrar lá no relatório, né? Do Unilevel, do Residual, né? Você vai verificar que a graduação já é esmeralda, não é mais safira, ok? Pode estar no back office, na home, mas não nos relatórios. Os relatórios já estão considerando as novas graduações. Vamos dar sequência? E falando sobre passado, presente e futuro. Nós começamos aqui com a linha da Bortoleto Fantástica, que estamos num um momento muito especial, que é o um momento de troca de coleção. Né? Você pode verificar que os perfumes novos, está vindo com a embalagem nova, toda a parte de rotulagem, cromoflex, né? produto de alta qualidade, a parte de tampa toda personalizada, produzida por um das maiores fabricantes de tampa hoje do Brasil, que é em com, né? uma tampa que sai caríssimo para você produzir, nós temos um vidro especial que está saindo, uma embalagem, ela toda, em, ela toda plastificada, né? E ela vem com hot stamp, de alta qualidade. Então, todo esse carinho para que você tenha sucesso, tá? E a qualidade do nosso perfume você já conhece, 33% de aplicação, um produto de alta qualidade, você pode comparar hoje com o importado. Temos lançamento esse mês agora de março, que é o lançamento de um perfume de 50 ml, que é um perfume que nós estamos de desenvolvendo já há algum tempo, e um produto que você pode confiar, você pode pegar o nosso produto, usar, e você vai ver a qualidade. 33% de essência, e num preço simplesmente fantástico, né? Então você vai ganhar esse produto, ele vai sair num preço promocional, por causa é, do lançamento dele, não é o preço real dele, mas é o preço promocional de R$ 29. Reais. Olha que lindo! Você vai pegar um perfume de 50 ml com essa qualidade que você pode aplicar, você pode colocar um importado do lado, você pode comparar os dois e você vai ver que lindo, que maravilhoso. Você não vai passar vergonha, tá? E R$ 29 reais um produto desse você vai vender a R$ 60, reais, né? E você vai ter um retor retorno aí fantástico. Se você vender 10 perfumes desse aí, você ganhou aí 300 reais aí praticamente num dia. Faz as contas aí para você, você vê como vai mudar a vida das pessoas. É geração de renda. Gera renda para quem vende, gera renda na rede, distribui para as pessoas que estão desenvolvendo o negócio da bortoleta E a gente muda o mundo. Né? A ideia é mudar a sua vida. Mudando a sua vida individualmente, você vai mudar o mundo mudar o planeta. A gente vê hoje na, na, no jornal, vê o pessoal da Síria que estão brigando, aquelas crianças desamparadas, né? Fome, miséria. Você olha hoje os Estados Unidos, você olha a Europa. Pessoas estão tendo dificuldade de trabalhar, não tem emprego, não tem um monte de coisa. E nós estamos hoje com um projeto lindo para mudar a vida das pessoas. Eu quero mais adiante que outros empresários também pega o nosso projeto, desenvolva também em outros países, para que a gente possa mudar o mundo. Não é mudar só a minha vida, é fazer alguma coisa que muda o planeta. E a gente também participar disso em outros países também. Né? Essa é uma parte importante falar com você. E trabalhar com qualidade, com esses produtos de qualidade. Vamos dar sequência aqui na nossa apresentação. Vamos... É o sol, digita o número 10, por favor, para ver se o sol está ok É isso aí, 50 ml. Está saindo, maravilhoso. Uma embalagem linda de 50. Eu até vou pensar em fazer os kits tudo aí com 50 ml. Para você ver como ficou bonito. Porque ele é uma miniatura do Voodoo de 100 ml. Gente, isso para você decorar, você colocar no quarto, você né, vai dar até para decorar, ficar lindo, é lindo. Ficou muito bonito, muito chique. É assim fala, chique. Ficou sofisticado o perfume. Depois vocês vão me falar, hein? Ok? Muito bem, não vamos falar as nossas, vai é lançamento agora no mês de março. Ok? Muito bem, vamos, vamos dar sequência. Né? Vamos dar sequência. O Nildo está falando do sabonete. Nildo, a gente já falou pro o pessoal que fabrica sabonete. Eles estão na trouxeram as amostras. E a gente vai dar sequência também, tá? Tem um pouquinho de paciência. Muito bem. Temos aqui também o Love Me, que é um perfume fantástico, maravilhoso. Você que está aqui na Bortoleto, que entrou agora, ou que você já está há um tempo, de repente você não sabe. O que é fazer perfume? Como é que se faz um perfume? Como é que se desenvolve um produto dessa qualidade? Isso não é fácil. Né? Os perfumistas mandam as amostras para a Bortoleto, a Bortoleto analisa esses produtos. Existem produtos aqui que ficaram mais de um ano para poder chegar nessa qualidade. Não é simplesmente você escolher 20 perfumes Alô? e você soltar tudo. Você pode verificar que as grandes marcas do Olha mundo. Não estou falando aí de Paco Rabani, né, é, Guest, tá Fórum. Essas, é, as grandes tá marcas. na conferência? Elas não soltam um monte de perfume. Porque ela, ela demora para fazer o produto de alta qualidade. Depois eu vou mandar muitas para talvez muitas vezes acontece. Por quê? Porque são produtos de alta qualidade. Valeu, valeu. É, eu pedi para fechar aqui porque tá fazendo barulho. Muito bem, e a Bortoleto ela tá desenvolvendo essa linha dela há dois anos dois anos desenvolvendo o produto. Aí eu vejo um monte de gente aí falando: ah, é, nós vamos fazer perfume, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Pessoal, não é assim. Tá? Para você fazer um produto, ó, primeiro tem que ter amor. Você já viu que é a história do amor? tem que ter amor, você tem que ter paciência né? muitas vezes você tem que escolher, não é a primeira que aparece que vai dar certo você escolhe, vem 10, 15, 20 para você escolher uma fragrância e muitas vezes essa fragrância que você escolhe, ela não fica boa você tem que potencializar as essências né? tem que melhorar o processo de, de produção dessas essências muitas vezes a essência fica legal, mas quando você coloca, ela dura tipo duas horas Acontece muito isso. E a gente quer um produto que dura o dia todo. Então, tem que tomar muito cuidado, se eu vejo a gente falar em produção de perfume, que é fácil, que é isso, comer é melhor. Não é assim. A Bortolet está desenvolvendo já há dois anos, desenvolvendo esses produtos, dois anos e meio, há três anos. Melhoramos as nossas essências. Você vê esse Love Me, esse love -me por exemplo. Esse Love Me já é a, é a quarta essência que nós trocamos, que melhoramos ela para você ver que não é tão simples o califa ele demorou um ano para sair o califa praticamente um ano que a gente ficou desenvolvendo essa essência né o Fortune por exemplo que hoje que é o que ele é inspirado no milho da Paco Rabani o Fortune ele demorou, ele entrou já a quinta versão dele ó. então tudo isso eu estou mostrando para vocês pelo carinho que a Bortureto tem com os seus produtos né? e você que vai trabalhar com vendas vai trabalhar com esse produto fantástico você pode ter certeza né? ter certeza absoluta da qualidade desse produto você não vai passar vergonha ok vamos dar sequência aqui muito bem falando em perfume perfume ainda como é que você vai vender perfume você vai chegar para a pessoa, você vai falar o quê? Que perfume você usa? Como é que você vai oferecer o produto? Primeira coisa, para você trabalhar com vendas, você tem que conhecer o produto. Não tem jeito. Né? Então você tem que conhecer as notas do, do perfume. Nós temos um catálogo aqui, que é esse catálogo ó, da Borcoleta. Quando você olhar aqui atrás do catálogo, ele tem as notas, ó, as, a pirâmide olfativa aqui. Ó. Que é essa aqui, ó, perfumes femininos e perfumes masculinos. Muito bem, você tem esse catálogo aqui para você estudar ele. Então, perfumaria, gente, foi feita uma pesquisa numa grande empresa que vende perfumes, né? Chamava Lagoa de Fiore. E eles tinham uma dificuldade muito grande de vender perfume. Porque as pessoas chegavam no balcão, o balconista chegava e mostravam 5, 6 perfumes para a pessoa ali no balcão. E a pessoa sair e não comprava nada. Aí eles contrataram uma consultoria para saber como é que, o, porque, o que é que estava acontecendo, que as vendas de perfume estavam muito baixas. Eles descobriram que para você vender o perfume, você tem que fazer uma pergunta para as pessoas. Que tipo de perfume você usa? Você usa perfume floral, olha só, cítrico, amadeirado, né? Então isso é importante. Você saber que tipo de perfume que as pessoas usam, né? É floral, amadeirado, cítrico, doce, né? Você conhecer. Então você tem que olhar essa pirâmide olfativa aqui e entender como é que funciona o perfume. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. O perfume, por exemplo, doce da borboleta. Fantástico, é um perfume doce. Se a, pessoa, você, se a pessoa chegar para você e falar assim, eu quero um perfume doce, que perfume você vai mostrar para ela? Você vai mostrar o um Fantástico. Um exemplo, tá? Tem vários perfumes doces aqui que você pode ver na nossa relação, tá? Muito bem, qual a chance que você tem de vender um perfume que você está mostrando para a pessoa justamente que ela gosta? A chance é enorme, é muito grande. Por quê? Porque você está dando aquilo que ela gosta de usar. Tá? Tem pessoas que gostam de perfume cítrico. Quais são os perfumes cítricos, por exemplo, feminino? É o Very Summer. Né? Então, o Very Summer da Bortoleta é um perfume cítrico. Né? Qual é o perfume cítrico, por exemplo, masculino que nós temos? o por home, por exemplo, é um perfume cítrico. Né? Então, tudo isso você precisa saber. Né? qual o perfume amadeirado que nós temos por exemplo a masculina o Azarro, por exemplo, é um perfume amadeirado que é, o, é um perfume floral okay? então tudo isso é importante você estudar não tem como você sair para vender sem você conhecer o produto né? então ó, o catálogo está aqui Okay? ele mostra que todos os produtos ele fala um pouquinho dos produtos aqui né? e aí você pode falar também disso aqui nós temos aqui ó, as, as fragrâncias dos cremes hidratantes ó. olha que legal o, qual, a, qual é o diferencial do creme hidratante da Bortoleta? quando a gente fez esse creme hidratante nós demoramos seis meses só para provar a massa dele só para aprovar o creme hidratante. Porque quando você aplica ele na pele, ele tem que absorver. Ele não pode ficar aquela camada grossa, dando taque na pele. Então a gente demorou seis meses para desenvolver uma base para que você pudesse ter um produto de alta qualidade. Se você hoje pegar um creme hidratante da Victoria's Secret, que é um perfume fantástico, ele é um perfume corporal. Só que ele não hidrata. O que é que a Bortoleto fez? Ela fez dois em um. É um produto que hidrata muito, né? E ele também é um perfume corporal. Você aplica de manhã, coloca no corpo, chega à tarde, 8 horas da noite, você tá com o produto no corpo. Então, você, é, você usando o creme hidratante, você substitui também pelo perfume, porque ele é um perfume corporal. Ok? Muito bem. Cada dia que passa, a Bortoleto tem melhorado a sua linha de produtos. Muitas vezes eu vejo algumas pessoas falarem, por exemplo, de qualidade e tal Nós estamos ficando muito bons em qualidade Vamos ser uma das maiores perfumarias do mundo Eu sou gerente industrial, a minha formação é gerente industrial Quando eu comecei essa palestra, eu acabei não falando um pouco das minhas qualificações que a gente ouve tanta coisa no Facebook, tanta coisa na internet, todo mundo coloca um monte de coisa, mas quem é o José Ricardo Bortoleta? Gente, eu... eu trabalhei mais de 20 anos como gerente industrial, chão de fábrica, ó, gerente industrial, chão de fábrica, com desenvolvimento de produtos. Eu tenho curso de administração de empresa pela FAM, faculdade americana eu tenho um curso de é, instrução financeira pela btg associada brasileira de tecnologia eu sou formado em instrução financeira com programação neurolinguística pela ápice né? eu tenho um curso também de instrução financeira né? que eu fiz na que eu fiz numa outra empresa aí então coisas que eu gosto de estudar você quer mudar a sua vida você quer ser alguém na sua vida, estuda Principalmente o que você faz, aquilo que você está se propondo a fazer. Né? Então, o estudo ele é muito importante. Eu, te, e eu, graças a Deus, são mais de 20 anos trabalhando nas indústrias, sendo, de, sendo gerente industrial. Né? Eu, ah, na parte de pré-impressão também, eu cuidava... De... Para você ter uma ideia, eu fui um dos primeiros operadores de máquinas que vinha de Macintosh, que veio dos Estados Unidos aqui no Brasil. Né? Eu tinha image setters, eu tinha 10 computadores Macintosh que eu operava. E tudo que eu estudei, né? tudo os curso que eu fiz de computação gráfica, que eu sou formado em computação gráfica. Tudo que você pode imaginar de computação gráfica eu conheço. Freehand, Quark Express, é, PageMaker, todos os softwares pessoais são software fortes de, de, de montagem em postscript. Então esse é o presidente que você tem da Portoleto. Uma pessoa que estuda, que está toda hora antenada, sabe o que está acontecendo. Eu estou aqui para ajudar você a mudar a sua vida. Tá? Então você também precisa me ajudar, você precisa conhecer os produtos. Vamos fazer de novo um testezinho de som, por favor? Alguém pode dar um ok, por favor? O número 10, para ver se está tudo ok. Pra... A gente pode Oh, Paulo, Sérgio está falando na Cláudia, isso legal, muito bem. Marcelo Câmera está com a gente também, o nosso, né, o nosso Crow aí com a gente, muito bem. Então a gente vai continuar e vamos falar um pouquinho mais, né? Muito bem. muito bem, o pessoal a equipe de mineiros está falando que está faltando material de apoio nós estamos fazendo agora o pessoal da equipe de mineiros até que fez um, uma chamada aqui nós estamos fazendo o nosso catálogo de venda direta ok esse catálogo vai ser muito importante ele vai sair agora dia 5 está chegando às áreas finais para aprovação Aprovou as áreas já vou subir o catálogo online então todo mundo já vai ter esse catálogo online para tablet computador, e vamos estar tá fazendo a impressão também para vocês fazer um preço de custo barato o pessoal que está se caraçando né, com franquia vendedor revendedor né que esse, produto, esse material pode trabalhar a gente está preocupado a gente quer movimentar mais dinheiro movimentar produto na rede para gerar mais renda para as pessoas ok então vamos melhorar o nosso nosso material aí ok muito bem nós temos aqui a tabela de perfumes masculinos estuda o perfume masculino né? veja quem nota que tem o perfume, né? E, e é isso, gente. Se você não estudar, você não vai ter resultado. Muitas vezes a forma de vender também é importante. Muitas vezes você vai vender um perfume, uma pessoa ela fala assim, tá caro o perfume. Já alguém já falou isso para você? Tá caro, né? Tá caro parece nome de japonês, não é isso. Mas, na verdade, não é que está caro. Você tem que chegar para a pessoa e falar assim, ó, quanto custa uma mulher que passa perto de um homem e fala assim, que homem cheiroso, quanto custa isso? Gente, isso não tem preço. Um homem chegar perto de uma mulher e falar, mas que mulher cheirosa, né? Quanto custa isso? Gente, isso não tem preço. Uma mulher hoje, por causa de um, uma máscara hidratante, ela paga 200 reais. Eu conheço pessoas que pagam 200 reais de uma máscara. Né? Então, eu, é... por que isso? Porque ela quer ficar bonita, quer ficar cheirosa. O barato e o caro depende. Se você comprar um material de um R$1,00 e ele não fizer é aquilo que ele está prometendo, é caro. O, a, a qualidade dos nossos produtos é fantástica, ele vale cada centavo. Tá. Aquilo que a gente fala, ele realmente é bom. Né? E você sabe disso. Vamos dar sequência aqui. Chegamos à nossa linha aqui, a nossa linha capilar. E aqui nós colocamos uma visão de positiva do futuro. Né? Então é pensar positivamente, fazer negócio. As casas de que estão tá aqui hoje com a gente, nós temos várias pessoas das casas do Botuleto veja só você tem uma ferramenta fantástica de mudança de vida eu olho hoje no brasil gente tem muita gente desempregada cada dia que passa tem mais gente empregada ainda pessoas que querem mudar sua vida você que é dono de casa bortoleto você tem a faca e o queijo na mão vamos atrás das pessoas que querem mudança de vida quer se conectar no sistema quer realmente fazer um plano de carreira que funcione eu vejo um monte de gente aí correndo atrás de um monte de gente com promessa né? que eu olho para as coisas e eu fico horrorizado. Aqui não, aqui é real, aqui é verdadeiro. Né? Aqui a gente faz. Aqui não é promessa, aqui a gente faz, de verdade. Tanto que a gente faz, você vê a questão, por exemplo, da Portoleto. É a empresa que mais paga no Brasil e paga direitinho, gente. Tem gente que está recebendo, que nem deveria, né, porque está fazendo outras coisas, mas a Portoleto paga. Entendeu? Por quê? Porque a gente quer honrar com os nossos compromissos, que é a mudança de vida das pessoas. Só que aqui é real, tá? E começa a ver com os produtos. Não existe empresa sem produto. Produto de qualidade. E olha o produto da Bortoleto. A linha de maquiagem da Bortoleto, o batom da Bortoleto, é um dos melhores do mundo. Se você pegar o nosso batom, é né? Ele vem vitamina E, evita rachadura. É um produto de alta qualidade, ele hidrata, né, vem com proteção solar. Esse produto passou por dermatologista, é um produto assinado por médico dermatologista, não é um produto qualquer que as pessoas fazem aí. E é um produto maravilhoso. Então agora, a partir do mês que vem, vamos estar tá melhorando os preços das maquiagens, ok? Vamos melhorar o preço dos batons, vai cair bastante os batons e a sombra também. E olha que oportunidade, todos os nossos vendedores vão ganhar 100% na venda. Hoje eles ganham 50% na venda na maquiagem, vão ganhar 100% e vão pagar bem mais barato. Olha que legal. Então, isso são coisas que nós estamos fazendo para ajudar os nossos vendedores. E vai ajudar as casas Bortoleto também, que nós estamos fazendo um projeto também para as casas Bortoleto, que vai melhorar um pouquinho a margem de lucro das casas Bortoleto. Né? E, e isso vai ajudar tanto a casa Bortoleto quanto os franqueados e vai vender mais. Vendendo mais ajuda também a empresa. Né? Nós vamos falar um pouquinho agora da nossa linha de maquiagem e aqui nós temos o nosso catálogo. Eu vejo as pessoas saindo para trabalhar com Bortoleto. e as pessoas não leem nem o catálogo. Não lê o catálogo. É inacreditável. Né? As pessoas não lêem catálogo. Então, hoje, você tem que ser um profissional. Você precisa ler o tá, catalogo. Existe aqui ó, um, um índice, né? Que ele fala aqui do New se você E tem várias coisas aqui. Bem, vamos lá. Nós vamos começar com a progressiva da Bortoleto. Flores chegou às progressivas. Tá, o pessoal que está querendo progressiva, chegou. Ok? Aqui nós temos um catálogo, gente, o passo a passo da progressiva. Tá vendo? O passo a passo da progressiva. Tá? Ele fala aqui do cabelo liso, ele fala quando quebra os cabelos. Como é que você usa essa progressiva? Então nós vamos falar um pouquinho da progressiva da Bortoleto Muito bem. Tem muita gente aí falando que vai fazer a progressiva da Bortoleto Isso é mentira. Para você fazer uma progressiva dessa qualidade aqui, ó, você vai ter que importar material do Japão, você sabia disso? Existem alguns produtos no Brasil, alguns ativos, que se você comprar no Brasil, ele não funciona, ele fica muito fraco. Vou dar um exemplo para você. Muitas vezes você faz uma progressiva dura 10 dias. Por quê? Porque o ativo daquele produto, ele é um ativo nacional. Muitas vezes você tem que comprar esses ativos é, do Japão. Por quê? Por causa da tecnologia. Né? Quando você é, compra esses ativos, ele vem mais forte. E isso é em tudo, gente. Tem máscara em shampoo, tem vários ativos que são importados. E você só consegue qualidade se você comprar importado. Se você comprar nacional, não funciona. Essa é a verdade. Um dos ativos dessa progressiva vem do Japão. Que é o ativo de o alisamento. Você sabia disso? Só existem duas empresas no Brasil que usam: a Bolsolet e uma outra empresa aí, que é a Itália. Olha só que lindo isso. Aí eu quero ver alguém fazer essa progressiva. Né? Então você vai ter que importar esses ativos. Muito bem, como é que você vai usar essa progressiva? Né? É, tem várias formas de você usar. O, o, nós temos os cabeleireiros que eles têm que fazer uma avaliação do cabelo. Hoje nós teremos aqui, nós vamos estar aqui com uma cabeleireira. Aqui nós fomos montar o computador para fazer a, o treinamento lá na sede da Bortoleto. Houve um problema de cabeamento lá da internet né? e a gente não conseguiu fazer na sede. Então acabei não conseguindo trazer os cabeleireiros. Mas a gente vai agendar um outro dia, mas eu vou falar um pouquinho porque eu tenho acompanhado esse produto fantástico que é a progressiva da Bortoleta. E ele realmente funciona, isso aqui não é papo, tá? Para a gente dar sequência, vamos perguntar aqui para o pessoal se o som tá bom. Diga para o número 10, por favor. Beleza? muito bom tomar uma água aqui porque a é linha de ferro né quais são as formas que você pode usar essa progressiva o cabeleireiro quando entra uma pessoa para fazer uma progressiva, uma senhora né, uma moça o, o que é que acontece? ela tem que fazer uma avaliação do fio do cabelo Muitas vezes você tem um fio que ele, ele, ele nunca sofreu um processo de progressiva. E ele tem é, uma estrutura muito dura. Né? Normalmente, as pessoas, quando tem uma estrutura de fio muito dura, eles usam guaridina. Por quê? Porque é para fazer o alisamento desse fio. A botuleta, com essa progressiva, você pode usar a progressiva da borboleta. Só que você tem que entender que cada pessoa é diferente. Não é você usar de uma maneira para todas as pessoas, tá? Cada pessoa tem uma estrutura de fio diferente. Se você vai usar a progressiva, ok, e você pergunta para o seu cabeleireiro, olha isso que eu estou falando para você acertar com ele. Se você vai usar um cabelo que nunca sofreu um processo progressivo, ele tem uma estrutura muito grossa, como é que você aplica progressivo? Você vai lavar com shampoo anti-resíduo, o que é que faz o shampoo? isso qualquer shampoo tá gente até o shampoo aí de supermercado aqueles que vendem nas lá, vale faz isso quando você é você usa ele, ele abre os fios o único problema da do, do shampoo de supermercado é que não tem qualidade né ele tem sal né então não é um produto muito bom mas ele abre a cutícula então a função do shampoo é abrir a cutícula e, e, e, e aqui nós temos o shampoo aqui que ele é para isso mesmo para abrir abriu a cutícula você seca o cabelo e aí você vai né, e aplica a progressiva da Bortoleta. ok aí como é que usa a progressiva? nós temos que tomar muito cuidado para não contaminar o produto você vai colocar numa combuca, né? um pouco de progressiva se ela tiver um, pouquinho, um pouco grossa Se você achar que está muito grossa, você pode colocar um pouquinho de água para dar uma diluída, né? que ela é a base de água. E o que, é que você faz? Você vai aplicar no cabelo. E você não vai tirar a progressiva. Okay? Você vai secar o cabelo com o produto. Você vai pegar um pente e vai secar com o produto. Muito bem. Quando você terminou de secar com o secador do produto, você vai deixar lá deixar uns 40 minutos, depende o tempo, vai depender do cabelo também da pessoa ok evitar também colocar o produto né, no couro cabeludo né? sempre deixar um dedo acima da raiz e aí você vem com o pente aí você puxa e acerta, e acerta o produto muito bem, você deixou o produto lá 40 minutos, tal, tal, tal tudo certinho você vai fazer as pranchas em mechas né? e você vai fazer essa prancha Quantas vezes eu faço a prancha? Depende do cabelo. Se você chegar para mim, né, eu não sou cabeleireiro, mas o seu cabeleireiro que faz isso todos os dias, ele sabe. Né, normalmente são 12 vezes né, que você tem que passar, 6 vezes, depende da estrutura do fio do cabelo. Pergunta para o seu cabeleireiro. Muito bem, você fazendo isso no cabelo, aquele cabelo virgem que nunca teve um processo de progressiva, pode acontecer dele não alisar 100% né? então ele tem que sofrer um novo processo de progressiva depois de 10, 15, 20 dias aí você vai ver com o seu cabeleireiro também porque progressiva já para é um processo de progressão de aplicação a qualidade do nosso produto ela é excelente por quê? porque esse ativo que é importado ele é um ativo muito bom então, é, você, pode acontecer de você ter um resultado fantástico tá? Em alguns casos, vou, talvez até por seu cabelo virgem, ele demorar um pouquinho mais Muito bem, essa é uma forma de aplicação do produto Terminou de usar, você fez a chapinha, você lava o cabelo, seca ele, coloca 10 mil Usa o finalizador da bortoleta que é esse 10 em 1 que está aqui. Por quê? O finalizador, ele vai deixar o cabelo mais solto, né? Ele vai fazer o realinhamento da fibra capilar, tá? E ele acaba o quê? Finalizando o processo. Ele vem com proteção e você vai ficar linda e maravilhosa, tá? Muito bem, essa é uma forma de aplicação. Existe outra forma de aplicação da progressiva, Ricardo? Existe que alguns profissionais também utilizam. Mas é o que eu falo para você, depende muito da estrutura do fio. O profissional cabeleireiro ele tem que fazer uma avaliação tá, do cabelo. Qual outra forma que existe? Por exemplo, um cabelo que já sofreu um processo de progressiva, você vai retirar o volume do cabelo, não é necessário, por exemplo... Você deixar o produto e fazer a chapinha com o produto, você pode tirar o excesso dele. Mas é um, é um caso onde o cabelo, ele, o profissional vai fazer uma avaliação. Né? E como é que faz isso? Você vai usar o shampoo para abrir a cutícula, normal, que é o anti-resíduo. Né? Ele abriu, seca o cabelo, vem e aplica progressivo. Deixa 40 minutos. Esse período de 40 minutos, o cabelo, ele já absorveu. Por ele estar com a cutícula aberta, ele já absorveu o produto. Não é necessário, por exemplo, você ficar lá com o produto. Você pode ir no... no é, lavar o cabelo e tirar o excesso, ok? Aí seca o cabelo e você vem e faz as pranchas. Vai retirar o volume e vai ficar maravilhoso. Agora, depende da estrutura do fio. Então, o seu cabeleireiro, ele sabe isso. Okay? E você anotou isso tudo direitinho? Muito bem. A, pode acontecer, e quando você usa um processo progressivo, pode acontecer de amarelar o cabelo. ok? Por que, que acontece isso? São vários fatores que podem acontecer. Um dos fatores que amarela o cabelo, primeiro é a chapinha, a temperatura da chapinha. Por isso que a gente sempre indica que quando você for fazer né? quando você for fazer a progressiva, usar uma temperatura em torno de 200 graus 180 graus, 200 graus tem chapinha aí, gente, se você deixar até 400 graus, ela queima o cabelo né? e é claro é, por que que acontece essa mudança de cor do cabelo Primeiro, da tintura, existem tinturas que ela perde o meio tom quando, quando você usa então procurar fazer a progressiva com uma temperatura de chapinha que não esteja muito quente tá? fala que seu profissional a pessoa que faz o um trabalho se você seguir essas orientações vai ser muito difícil você ter problema uma coisa também que eu sempre digo para as pessoas, quando você colocou o produto lá, que você fez a progressiva, vai sobrar um pouco de produto na combuca. Você nunca reutiliza esse produto, não volta com esse produto para dentro aqui, ó, né, do, do frasco da progressiva, porque você vai contaminar. Quando você está manipulando esse produto na combuca, o que, é que acontece? Está tendo bactéria, está entrando ar, está entrando um monte de coisa ali. Se você voltar com esse produto para o recipiente, você contamina ele. Tá? E aí dá problema. Então, tudo que você colocar, coloca de uma maneira que você use exatamente aquilo que você vai utilizar, a quantidade. Se colocar mais, não volta. É melhor você jogar fora. Porque senão você vai estragar o produto que está na embalagem de um litro. Por causa de pouca coisa, você acaba estragando um litro inteiro. Tá bom? Vamos para a gente dar sequência, vamos digitar o número 10 aí, por favor, para ver se está tudo ok, e aí o pessoal, vamos lá. Bem, está tudo tranquilo, a gente vai agendar aí com os cabeleireiros para trazer, ensinar vocês aí, deixar vocês bastante, ó, fera no assunto, tá bom? Muito bem. Muito bem Então, ela está perguntando aqui A equipe de mineiros Se tem alguma bonificação para aquelas pessoas Que não fazem rede, porém faz vendas né? Então, na realidade A, a bonificação É para o pessoal que faz parte de Que são franqueados o franqueado, por exemplo, você vê, você tem um pacote hoje de 120, de 299, de 600, 1200, Mas O preço do produto não é o mesmo. Por que, que ele vai pagar pagar 1.800 reais se um, um 120 faz? Porque ele quer fazer rede, quer fazer equipe. Então, as pessoas que são franqueadas não são vendedores ou revendedores, são franqueados. Eles participam do lucro da Bortoleto. Que a Bortureto distribui Alô. uma participação de lucro Através do seu plano não, de carreira na conferência, Se a pessoa o não desenvolver em renda tá Ela só vai ganhar em vendas, Tá, só isso Valeu Agora, quem desenvolve a equipe Participa do crescimento da empresa Ok? Por isso que tem o plano de graduação Para as pessoas que participam E o e-commerce já está lá Viu, Elisa? E-commerce é. Muito bem Amanhã já deve estar funcionando. Vamos dar sequência. Muito bem, nós temos aqui o pó descolorante. Que é fantástico. Você vai fazer uma descoloração no cabelo. E como é que faz a descoloração? Você quer um cabelo preto que quer ter que um cabelo, eu cabelo, eu cabelo loiro? Ou que é, você não quer não fazer é um que cabelo é pratinado? Você tem que usar duas coisas. Que é o pó descolorante e utilizar o... A OX. Então, nós vamos falar um pouquinho desse produto. Pessoal, estou aqui com o catálogo. Ok? Você que está assistindo essa apresentação, anota tudo direitinho, dá uma olhada no catálogo. Beleza? Nós vamos falar um pouquinho aqui. Vamos aqui no catálogo olha que coisa maravilhosa aqui olha. muito bem pó descolorante azul esse pó descolorante ele tem algumas coisas que são importantes você saber né? quando você vai fazer uma descoloração ok se você quer usar ou fazer uma descoloração de 8 tons você tem que usar uma porque o que faz a descoloração é a OX. Tá? o pó ele é um condutor mas é o x que faz a descoloração quanto mais, mais você quer abrir o cabelo né? mais tons você quer abrir você tem que usar um Ox mais forte tá? para você hoje fazer uma descoloração de 8 tons você tem que usar o Ox de, quê? de 40 quantos minutos você vai deixar no cabelo muito bem X de 40 40 minutos Ai cara, eu posso deixar uma hora, uma hora e meia? Não gente, não adianta você deixar uma hora e meia Ah, mas eu fiz e não foi o suficiente, não abriu o que eu queria Não abriu o que você queria, porque você queria 12 tons E o produto ele abre 8 tons Então você tem que deixar os 40 minutos, retirar o produto e reaplicar o produto ok aí pode usar até uma Ox mais menor de 20 por exemplo ok você vai abrir só 4 tons isso é importante você saber então não adianta ter, eu vejo gente aí que fazendo nós não funciona você acaba com o cabelo você tem um tempo que você pode deixar qual a vantagem do, do nosso pó do nosso pó descolorante e da OX nossa que o nosso pó descolorante quando você usa ele quando você retira as cores do cabelo, você retira a proteína, você retira a hidratação, o cabelo fica seco. A vantagem de você usar o nosso produto é que você trata o cabelo. Né? Você tem, por exemplo, uma, um potes colorantes que tem algas marinhas. Então ele vai fazer uma reposição de proteína. Ele tem proteína de colágeno, vai deixar o cabelo, vai dar uma hidratada no cabelo, né? vai repor e, e elasticidade no cabelo, o colágeno. Então. E você tem na OX macadâmia e proteína de colágeno também. Então a, marca, a macadâmia é hidratação, ela vai hidratar. Então ao mesmo tempo você vai retirar tudo do cabelo e ao mesmo tempo com o nosso produto você vai fazer uma reposição. Né? Por exemplo, você vai usar uma OX de 30, você vai mexer lá 6 tons. Quanto tempo você vai deixar? 30 minutos, está falando, X de 30. Você vai mexer em 4 tons. OX20 Então de acordo com o grau que você vai abrir o cabelo, o tom que você vai abrir Você vai usar a OX tá? E a vantagem dessa OX foi o que eu falei pra você tá? A questão da qualidade Você vai fazer uma reposição de proteína, de hidratação, de colágeno Vai ficar linda, maravilhosa né? O seu marido vai dizer que te ama todo dia Olha que lindo Não vale a pena? Para que arriscar o seu cabelo usando um produto ruim? Usa o produto da bortoleta que ele vai hidratar, vai deixar você bonita. Né? E você quer franqueado, Bortolê, paga mais barato. E você pode vender esse produto também e ganhar dinheiro. Muito bem. É, vamos falar de um outro produto aqui, que está aqui. Ó, que é esse produto aqui, que é, a, que é os matizadores da Purple. Né? Que é o Purple que é a Então, nós temos aqui um, um cabelo pratinado e as pessoas falam pra mim, cara, que tipo? E máscara eu uso para platinar. Se você tem um cabelo que ele é um loiro mais claro, você vai usar a bonde platinum. Né? Que ela vai fazer o que? Ela vai dar esse efeito platinado no cabelo. Ó. Vai ser aquele cabelo amarelo bem clarinho. Você vai usar essa de platinum. E você vai deixar esse cabelo claro, bonito, platinado. Toma né? Que é um tom mais puxado com o branco. Ele dá uma quebrada no amarelo e deixa mais para branco. Muito bem, Ricardo, eu usei a mão de plástico e eu né, passei do ponto. Ele ficou, ele ficou mais... É, ele deu uma chumbada no cabelo. O que é que eu faço? Nós temos um produto chamado Safe Care. Você pode lavar o cabelo com o Safe Care, que ele é um antirresíduo poderosíssimo. Tá? E ele vai retirar o excesso da, da máscara do seu cabelo. Tá? Mas vamos falar um pouquinho do Safe Care. Agora, você tem um cabelo que ele é mais amarelo. Ele é um pouco mais... Né? Ele é um amarelo mais forte. Você vai usar a qual? Você vai usar a Purple. Né? Que é essa máscara aqui. Que ele vai fazer o que Ele vai pegar o seu amarelo e vai deixar aquele amarelo bonito. Aquele amarelo ouro. Né? Sabe que ele Quando você olha para casa, mulher que parece milionária... É aquele ouro, né? aquele amarelo ouro, um cabelo bem cuidado. Então, geralmente, essas pessoas usam esse produto, tá? que é a Purple, que não serve só para a mulher que tem o cabelo ouro. Eu, por exemplo, tenho o cabelo grisalho. Eu gosto de usar a Purple por quê? Porque ele dá um efeito metalizado no cabelo. Fica bonito, entendeu? Então, eu olho para o dá aquele efeito metalizado. E ele tira o amarelo do cabelo, né? Aqueles amarelinho Muitas vezes a pessoa que tem uma certa idade, tem 50 anos, 60, 70 anos, a tendência do cabelo, é ele, ele vai esbranquiçando, mas ele vai ficar naquele amarelo, né? Aquele amarelo velho. E aí você usa essa bola de prato, né? dá aquela vida no cabelo, parece bombril, né? Ela acho ficar fica metalizado, fica lindo. Só tem que tomar cuidado para não ver o smurf, né? Porque esse aqui é azul mesmo, ele chumba, né? E se isso acontecer, você usa o shampoo que eu falei, que é o Safe Care, e ele vai tirar o excesso e funciona, gente. Quando nós estamos falando da linha de salão de cabeleireiro, nós estamos falando sobre ativo que é importado. Essa máscara, por exemplo, Purple, a qualidade dela é fantástica, por quê? Porque ela tem uma parte de matização importada. Normalmente, quando você usa uma máscara matizadora, o que é que ela faz? Ela resseca o cabelo. Tá? E ela você tem que usar toda semana, porque senão o cabelo não fica legal. Esse aqui, ele hidrata o cabelo, olha que legal. E ele tem uma força, uma, uma força de matização muito legal. Então se você usa uma máscara comum, que você usa toda semana, essa que você vai usar a cada 10 dias. Ok? Vamos dar sequência, vamos ver a próxima, o próximo que nós vamos fazer. Vamos conferir aqui o. Vamos digitar o número 10, por favor, se tá bom o som, pra gente continuar. Número 10, aí, é, o pessoal tá, tá todo mundo aqui, graças a Deus, focado. Estão anotando, pegaram papel, caneta, tudo direitinho. Hoje nós vamos passar um pouquinho do horário, tá? É. Hoje nós vamos até às 10 horas, porque tem o treinamento de vendas. Após isso aqui, começa o treinamento de vendas nosso. Ó, o pessoal tá anotando tudo direitinho, né? Muito bem, Temos os ficando cabelo verde, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Muito bem, vamos dar sequência, tá bom? Muito bem. Muito bem. O pessoal que quer fazer mais perguntas, assim, que nem o Kepler, aqui está fazendo uma pergunta interessante, né? Cabelo com hidróxido de sódio, pode usar, usar a máscara? O Kepler está falando. Então, manda essas perguntas, viu, Kepler? Manda essas perguntas para nós, via e-mail, a gente vai passar para o profissional, para o técnico, né? Nós temos um técnico aqui e a gente vai passar e ele vai responder para você, tá bom? Então todo pessoal que tiver algumas perguntas, eu não sou cabeleireiro, conheço o produto por fabricar o produto, né? A gente tá trabalhando e eu adoro, a minha esposa usa o produto, eu uso o produto. E você que é franqueado Bortoleto, você tem que estudar. Gente, tá aqui, ó. Olha que legal, você tem aqui, ó, o catálogo da Bortoleto. Você percebeu como eu estudei com esse produto e não sou cabeleireiro? Né? E tem algumas perguntas legais que o pessoal faz A gente vai passar para os cabeleireiros, para o técnico também nosso E ele vai retornar aí as perguntas para vocês tá? Manda um e-mail para é, a Bortoleto né? Para o atendimento da Bortoleto Sobre as perguntas aí dos produtos A gente vai passar para os técnicos da Bortoleto E a gente vai retornar para vocês tá bom? E vamos dar sequência é... Ó, ó, só sobre um pouquinho da máscara matizadora ó, foi desenvolvido com extrato de açaí, acerola, uva e pantenol que repõe os nutrientes necessários para a perfeita revitalização, finalizando com o eficaz dos fios. Então dá uma olhadinha aqui, ó, se ele explica tudo direitinho, gente, é maravilhoso, tá? Então isso aqui é importante. Você vai vender o produto, você tem que conhecer o produto, tá? Muito bem, vamos dar sequência. E nós vamos falar aqui da NewSoft, né? Esse produto fantástico, essa linha aqui, ó. Ele está falando aqui da NewSoft e nós vamos falar um pouquinho. Muito bem, por que, é que foi feita essa linha New Soft, né? A maioria das mulheres hoje usa guanidina, né? usa formol, né? Usa um monte de coisa no cabelo. O que é que acontece com o cabelo é resseca o cabelo, quebra os fios, né? Danifica, o cabelo começa a cair, o cabelo começa a perder massa. O que é que nós fizemos? Nós fizemos um negócio muito legal. Nós temos essa linha, chama-se Mil Soft, que é uma, uma linha especial para cabelo quimicamente tratado. Só que essa linha, ela é uma linha poderosa. Por quê? Ok? Que ela faz o um processo de hidratação. E... Vamos ver que, ela... que ele fala umas coisas legais aqui ó Composto por semente de uva, germe de trigo, macadâmia né? Que condicionam o os dos cabelos Proporcionando sedosidade, maciez, nutrição, proteção, brilho e luminosidade Muito bem, isso está no catálogo Mas como é que você vai usar esse produto? Nós temos uma máscara aqui que é uma máscara fantástica, que toda a nossa linha, você pode interagir com outros produtos. Por exemplo, a máscara hidratante nossa, se você usar com a progressiva da Botoleto, você faz o que é um, um botox. Muitas vezes a mulher ela não quer ter uma progressiva, ela quer só tirar o volume do cabelo. Você pega essa máscara, é, pega 50%, olha só a ideia, pega 50% da progressiva, mistura com 50% de máscara. Aplica no cabelo, o tempo, quem vai avaliar o tempo é o profissional cabeleireiro, tá? Mas normalmente, pelo que eu vejo o pessoal usar aqui, deixa 30 minutos, 40 minutos, aí a pessoa lava, tira o excesso do produto, seca o cabelo e já perde todo aquele volume do cabelo. Então o cabelo, ele acaba perdendo volume e você faz um botox. Gente, é maravilhoso! E não é só maravilhoso porque tira o volume, não. Porque o cabelo hidratado, ele fica lindo, ele parece um espelho, ele brilha, né? Eu sei disso que a minha esposa fez eu fiquei impactado. O produto realmente é maravilhoso. Se você pegar um shampoo nosso desse hidratante, você colocar na mão e você flexionar a mão, desse jeito que eu estou fazendo aqui, ó, ele vira uma máscara, viu? Você tem ideia da qualidade desse produto, tá? Então... Tem macadamia, tem semente de uva. É um produto de alta qualidade. Então, a pessoa que tem o um cabelo quebrado, teve o um problema de... quimicamente tratado, você vai tratar com esse produto aqui. Que ele é maravilhoso. Muito bem. O que mais você pode usar essa linha sorte Essa linha sorte você pode fazer o quê? Você pode fazer uma cauterização. N nós temos na linha Safe Care um produto que é o... Reconstrutor instantâneo. Você pode pegar o reconstrutor instantâneo, tipo 30% de reconstrutor, 70% de máscara hidratante, mistura os dois. Olha que legal. Você vai misturar os dois e vai aplicar. Você vai repor massa. A mulher, quando ela está usando o guanidina, o né, tricolato, tipo, o enfim, as mulheres, né, que usam os produtos químicos aí, a tendência do cabelo é perder massa. Então, o reconstrutor instantâneo com óleo, soft, ele repõe massa. A minha esposa usou isso aí também. Gente, é maravilhoso. E você pode misturar, inclusive, aqui, ó, o brand de óleos. Colocar um pouco de brand de óleos, vai dar brilho no cabelo. Ó, é show de bola. Né? Então, essas são algumas dicas que eu estou passando para você. Nós vamos trazer algum técnico capilar aqui também, para falar um pouquinho dos, dos produtos. Hoje não deu, né? Até por uma questão lá da empresa que não deu para conectar lá os cabos, né? E acabou não dando para fazer lá. Mas a gente está fazendo aqui. Anota todas essas dicas do Botox, da, da cauterização, né? A parte de hidratação. Você pode pegar esse produto, colocar, usar uma touca térmica, né? Deixar lá 20 minutos. Você vai fazer uma hidratação fantástica no cabelo. O produto é maravilhoso. Nós temos o condicionador também, que você vai ver a qualidade do nosso condicionador. A função do condicionador, a, além de hidratar o cabelo, é fechar a cutícula. Né? O shampoo ele abre, o condicionador ele fecha a cutícula. Okay? Muito bem. Tudo isso, gente, você também pode utilizar o nosso 10 em 1, que ele é uma finalização. Né? Então nós temos aqui no catálogo também o 10 em 1. Vou pegar aqui para a gente ver. Eu vou mostrar para vocês que é maravilhoso. ó. 10 em 1 um, tá aqui, gente. Ó. Eu praticamente, nesse, nessa apresentação, eu estou fazendo... Com um que eu me torne um vendedor, eu estou vendendo para vocês. Vocês perceberam é. isso? Então, você que está ah, gravando essa apresentação, você tem que ter esse conhecimento para você fazer vendas. Para você falar com os profissionais, se você tem alguma dúvida, pega um cabeleireiro, conversa com ele, mostra, pega algumas dicas com os cabeleireiros. Né? Nós temos muita gente aqui capacitada, gente boa pra caramba. Até hoje mesmo eu ia vir uns dois, três cabeleireiros aqui falar com a gente. Tem o Júlio também que ia vir aqui. Tem muita gente boa né, que conhece essa linha, essa, essa linha capilar. Oh, o 10 em 1 da brilho, fortalecimento, proteção, hidrata, hidratação, né? revitalização, proteção térmica, proteção solar, nutrição, reparador de pontas duplas e antifreeze. Além de tudo isso, ele realinha né, a fibra capilar. Então, gente, é um produto maravilhoso. Quem não usa esse produto? Quem é que não usa 10 em 1? É quem não tem, porque quem tem usa, gente. Você vai na piscina, você usa. Você vai na praia, você usa. Você levanta de manhã, tá com o cabelo armado, o que é que você faz? Você usa 10 em 1 para fazer o penteado, para você usar a escova. Não é verdade? O 10 em 1, eu até falo uma coisa, a mulher não fica sem. As meninas que estão tá aqui escutando aqui é sabem o que eu estou falando. Não fica sem o 10 em 1. Porque o produto é simplesmente maravilhoso. Né? muito bem é o tote fit né tá aqui ó catálogo tote fit tem aqui toda uma, uma nomenclatura que você precisa ler isso você que vai trabalhar com vendas é, você está gravando essa apresentação se não está gravando anota tudo que eu falei que é importantíssimo que essa linha de finalizador é maravilhoso. Nós temos aqui o protetor térmico ele fala um pouquinho do protetor térmico para tá proteger na hora que você está fazendo a escova né? você está usando na parte quando você levanta você tem aqui o brinde de olhos, Kodjom, para Tracaxi, é um brinde de olhos que você pode usar para fechar também é, para evitar pontas duplas que tipo. A cutícula, né? Ele melhora, por exemplo. Eu estou aqui com a minha secretária que de vez em quando ela dá uma. Ela fala, cara, é assim. Então, é um produto de alta qualidade. Você vai dar maciez no cabelo, você vai dar brilho no cabelo. Nós temos agora também um produto que é uma hidratação instantânea 3 minutos. Quem já usou a hidratação hidratação? Se você não usou, usa a hidratação 3 minutos. Eu uso, a minha esposa usa todos os dias, a minha filha, e eu uso, por quê? Gente, eu adoro usar aquela hidratação 3 minutos. Porque eu saio de manhã no chuveiro, o cabelo fica lindo, maravilhoso, com brilho, hidratado, show de bola. E por que, que eu fiz essa hidratação 3 minutos? Porque eu vi a minha esposa entrar numa farmácia comprar uma ampola para fazer hidratação. Pagou R$25,00 numa ampola pequenininha. Olha só. Aí eu resolvi fazer essa hidratação 3 minutos, que ela é simplesmente maravilhosa. Se você tem o cabelo preto, você pode usar aquela máscara de hidratação nossa, máscara matizadora preta, E você usa essa hidratação 3 minutos. Gente, o cabelo fica show de bola. É, nós temos também a máscara vermelha, né? Nós temos a máscara vermelha, que você, ó, está aqui, ele fala um pouquinho da máscara vermelha, Tá vendo, ó, catálogo. Se você não tem esse catálogo, compre ele rapidinho, tá? Ó, extrato de morango, extrato de frambuesa, extrato de pitanga. Ó, tem aqui algumas perguntas aqui, ó, que o pessoal está passando aqui no celular, vamos ver aqui. Muito bem, o pessoal está falando aqui sobre a consistência das máscaras. A máscara vermelha tem uma consistência fantástica, e tem, algumas, que tem alguns produtos que as pessoas questionam, por exemplo, a máscara castanho, por exemplo. Eu já vi gente usando a máscara castanho que tem um efeito fantástico. A máscara de cobre também, o depende muito da parte de aplicação, tá? O, a máscara vermelha ela tem uma capacidade de matização muito forte. Mas qual a função da máscara? A função da máscara não é pintar o cabelo, é dar uma manutenção. Né? Então você pintou o cabelo de vermelho, o, o, o cabelo ele começa a, a ficar um vermelho descorado, você vai usar a máscara para potencializar o cabelo para não precisar pintar novamente. Então ele dá uma manutenção. E o pessoal que tiver alguma dúvida com máscara hidratante sobre como potencializar a máscara, normalmente, eu sempre falo para o pessoal, quando for usar máscara, ele usar um shampoo anti-resíduo para abrir a cutícula, aí ele aplica a máscara. Por quê? Com a cutícula aberta, quando você aplica a máscara, o cabelo absorve. E quando ele fecha a cutícula, ele fecha com o pigmento dentro. Né? com o pigmento da máscara, então você tem o que, uma, você tem uma duração, uma matização maior, ok? Essa é uma dica, eu vejo muita gente aplicando a máscara sem abrir a cutícula, não funciona, não dá certo. Mas uh, você que tiver dúvida sobre a questão da máscara, hidrat... máscara hidratante, né, ou a máscara matizadora, purple, bronze, platinum, a castanho, a cobre, a red, né, nós temos a preta também. Passa por e-mail, a gente vai analisar tudo direitinho. Vamos passar para o técnico para ele poder responder para você, tá? Muito bem. O que eu indico bastante é que após você usar a más as máscaras, você usar também o, a hidratação 3 minutos. Porque o efeito dela no cabelo fica muito bom. Né? Depois vocês podem mandar por e-mail e tal. Faz o teste aí que vocês vão gostar bastante. Ok? Que além de hidratar, dá briga. É, além de hidratada, dá briga. Muito bem, nós falamos um pouquinho da, da, da linha capilar. Nós temos, além da linha capilar que nós já falamos, nós temos um, um, um ativador de caixa, que é um produto fantástico, né? Quem gosta de cabelos cacheados. E temos também uma linha home care, que é uma linha de manutenção de caixa. Então você tem um shampoo, você tem um condicionador porque o cabelo cachado gente, ele precisa de um tratamento especial ele tem que ter um shampoo de manutenção tá? senão não fica bom né? então a gente tem uma linha de manutenção e nós temos uma linha também pós-química de manutenção um shampoo e um condicionador a linha Sort é uma linha muito, é, de pós-química é uma linha muito forte intensa você não pode usar todos os dias tudo que é demais não é bom então, então você vai usar, o sorte para cada cinco dias, oito dias, tá? Mas se você quiser usar diariamente, nós temos essa linha, que é uma linha pós-química, que você pode usar diário. Um shampoo e um condicionador. Muito bem. É, fora isso, nós vamos falar agora um pouquinho da parte de vendas. Né? Nós falamos agora sobre os produtos... Maravilhoso, você já, já sabe como funciona a minha capilar da botuleto, né? Vai vir aí outros lançamentos, tintura, vai vir muita coisa. Você já sabe como funcionam os perfumes, né? Já sabe como funciona a parte de maquiagem. Muito bem, agora você precisa saber vender. Você tem que falar isso para as pessoas, você tem que ter ação. Se você não sair de casa, a coisa não vai acontecer, né? Alguém consegue vender alguma coisa sem mostrar para as pessoas? Não consegue, gente. Então a primeira coisa é pegar tudo isso que você consegue, que você já sabe, que você aprendeu aqui na, nessa apresentação. Se tiver alguma dúvida, manda por e-mail, a gente vai responder as dúvidas de vocês. E aí você vai, com esse conhecimento, você vai falar com as pessoas. E como é que você faz? Olha, eu tenho uma linha de produtos que eu trabalho, eu gostaria muito que você conhecesse a nossa linha você não está falando para as pessoas comprar o produto, você está falando para as pessoas conhecer, gente. A parte de perfume, a parte, por exemplo, de maquiagem, a parte da linha capilar, para as pessoas conhecer, ok? Você tem que ter ação, você tem que falar com as pessoas, estudar vendas, como é que você vende, né? Tem uma técnica de vendas, né? A primeira coisa que você vende é você. Você tem que saber vender o um produto. Se você não souber vender, vender você principalmente, ninguém compra nada. Eu vejo as pessoas saindo de casa mal arrumada, olha só, gente não dá, você tem que, ó, você tem que estar com as unhas bem feitas, né? você tem que estar bem vestido, ai cara, mas eu tenho uma roupa simples, não tem problema, Mas tem que estar limpinho, bem arrumado, bem cuidado, a pessoa tem que olhar para você e ela tem que sentir bem de estar com você. Sempre está com sorriso, com entusiasmo. Vendedor que fica reclamando da vida, reclamando as contas. Gente, não dá certo. Você liga a televisão, só tem desgraça. Aí você vai falar com as pessoas de problema? Você tem que falar de coisa boa, entendeu? Venda você, né? Converse com as pessoas. Seja você o diferencial. Todo esse conhecimento que você está pegando aqui, ele vai ser maravilhoso. Mas se você for maravilhoso, você tem que ser maravilhoso para as pessoas, você tem que atrair as pessoas a você. E como é que você atrai? Com sorriso, com olhar, olho no olho, conversar com as pessoas com olho no olho. Quando você for pegar a mão de uma pessoa, dar bom dia, pega com vontade, com entusiasmo, olha nos olhos da pessoa, para a pessoa ver que pode confiar em você. Né? Então, você então você tem que se vender. Né? Então vender o quê? As pessoas confiar. E como é que confia? É olho no olho, pegar na mão com vontade e com sorriso. Muito bem. Não basta você ter sorriso e pegar a mão. Você tem que ter conhecimento, conteúdo, que é isso que eu estou passando. Mas você tem que ser o diferencial. Né? As pessoas elas não querem só um profissional de vendas, elas querem um amigo. Então, quando você for conversar com uma pessoa, como é que você está hoje? Pergunta sobre a vida dela, entendeu? Fala, ó, oh, estou trabalhando com os produtos legais, gostaria que você conhecesse. Muitas vezes a pessoa está precisando de, um, de uma informação, de uma outra coisa que não é o que você faz. Passa isso com carinho, passa, entendeu? Passa, tenta ajudar as pessoas. Faz, você tem que é, procurar ajudar as pessoas daquilo que ela precisa. Muitas vezes hoje, o que você está vendendo não é o que ela está precisando. Mas se você sabe, ajuda ela. Que amanhã ela vai estar precisando de um produto seu e ela vai comprar com você. Por quê? Porque você é o diferente, você é o diferencial. Né? Então não basta ter um produto maravilhoso, você tem que ser maravilhoso. Né? Ajudar as pessoas daquilo que você pode. Então isso é importante vamos lá. Mas, lá por que o cliente deve comprar com você? Né? essa é uma pergunta que você deve, tem que responder porque você precisa ganhar dinheiro não é isso gente o cliente não quer saber dos seus problemas né? não seja egoísta o cliente não quer saber dos seus problemas está aqui em vermelho ó. Porque o cliente deve comprar sempre de você? não é comprar uma vez o ele deve comprar sempre né? o que faz para o cliente vender para você? Olha que lindo, gente, não é você que vai vender. Olha só, o cliente vai gostar de você e ele vai vender o produto para você. Não é maravilhoso? Você ter clientes que vendem para você? Muito bem, né? Vamos lá. Primeiro, para que o cliente ele venda para você, você tem que ser uma pessoa agradável. Você vai mostrar o produto, você vai mostrar para o cliente aquilo que você tem e vou mostrar aquilo que eu estou trabalhando, a empresa nova, os novos produtos, vai mostrar, vai falar da qualidade do produto, que você sabe, aquilo que nós já passamos e vai procurar é, ouvir o cliente. E quando você é amigo, você ouve, ajudar as pessoas, você é o diferencial, a pessoa vai comprar sempre com você. Não vai comprar uma vez. Vai comprar sempre, porque você ajuda a pessoa em tudo que ela precisa. né? Então, isso faz com que o cliente, ele vai comprar um perfume de você, vai falar com o pai, vai falar com a mãe, e vai vender o seu produto para a família dele, para os filhos, para todo mundo. Por quê? Porque ele não é só um cliente seu, ele é seu amigo. Isso, vai, isso faz toda a diferença. Você tem que ser o diferencial. Gente, nós temos aí hoje na Bortoleto. Nós temos um monte de gente vendendo produto. Qual, por que, que algumas pessoas vendem mais e outras pessoas vendem menos? Porque a diferença é a pessoa, a pessoa é o diferencial. tá? O cliente deve gostar da empresa, deve gostar dos produtos, ok? Aí eu coloquei um texto aqui embaixo, ó, importante, que ele fala assim, ó, Precisa estar atento a tudo, informar, ajudar o franqueado, tomar a decisão, credibilidade, confiança. Isso aqui eu fiz para Bortoleto Store, para as casas de Bortoleto, mas você que é franqueado, você tem que ter, fazer o quê? Conquistar a confiança do seu cliente, ajudar o seu cliente. Tá, com credibilidade, com confiança. Eu, vejo, eu tenho alguns vendedores que eles vêm vender e que ele só se preocupa com ele. Ele precisa ganhar dinheiro e ele quer empurrar o produto para o cliente. Gente, você não vai vender nada. Se você for, você for olhar para o cliente como ele for resolver o seu problema, você não vai ganhar um real. Mas se você olhar para o cliente e procurar resolver o problema do seu cliente, meu, você vai ficar rico, você vai mudar a sua vida para sempre. Bom, então procurar ajudar o cliente naquilo que ele precisa. Né? E dar as opções e mostrar aquilo que você tem. Vamos dar a sequência aqui. Olha, importante, honestidade, integridade e transparência siga o sistema, não procure atalhos, não prejudique as pessoas pague o preço do sucesso fale a verdade você vai vender uma franquia para a pessoa olha para a pessoa, vê a condição dessa pessoa vê se ela, ela tem condições de trabalhar com vendas muitas vezes é uma pessoa de idade, que não sai de casa olha só que tem o último dinheirinho ali, ela é aposentada e ela não, não tem o perfil de vendas não venda a franquia para ela Venda um perfume para ela, de repente ela não sai para comprar franquia, mas ela sai para comprar um creme hidratante, ela sai para comprar um perfume, para comprar uma maquiagem, ok? Não procure cadastrar pessoas que não têm o perfil. Então, a gente, isso é trabalhar com honestidade, com integridade, com transparência. Se você fizer isso, você vai dar certo na sua vida. Você vai ganhar muito dinheiro com a Bortoleta, você vai mudar para sempre. Agora, se você entrar na casa das pessoas, usar as pessoas, vender aquilo que elas não precisam, enganar as pessoas... Eu vejo coisas aí, gente, que eu fico horrorizado. Pessoas colocando a marca de outra empresa junto com o produto Bortoleto, enganando as de má fé. Essas pessoas não vão ganhar dinheiro. Ninguém ganha dinheiro, enganando os outros. As pessoas querem honestidade, querem integridade, querem transparência. Você está no negócio para mudar a sua vida para sempre. E você vai começar a mentir? Gente, isso não dá certo, não dá certo para o cliente, não dá certo para as empresas, não dá certo em nada. Então, a conduta otimista tem um olhar sempre positivo à sua volta. Eu fico olhando os grupos das casas de coleta e fico horrorizado. Entendeu? Porque a pessoa se preocupa com tanta coisa e está com aquelas coisas pequenas. Tem que pensar grande, pensar em ganhar dinheiro, de mudar de vida, mudar a vida das pessoas. Gente, nós temos o Brasil para cadastrar, nós temos o mundo para cadastrar. Vamos conectar as pessoas, vamos gerar renda para as famílias, vamos mudar o nosso planeta. Abrir mais empresas como a Bortoleto, mudança de vida real, verdadeira, não é uma enganação. Né, que eu vejo um monte de gente falando um monte de barbaridade, aí, enganando todo mundo. Nós não, nós somos real, isso aqui é verdade. Né, que nós estamos falando E isso é importante, porque é isso que vai acontecer na sua vida. Se você trabalhar com honestidade, integridade e transparência, tudo que você colocar na sua mão vai prosperar. Né? com a sua família, com seus filhos com seus amigos, com tudo então isso é importante ok? olha, muito bem nós temos aqui que ter uma comunicação eficaz falar com o coração você vê como eu estou falando com você? eu estou olhando aqui para a câmera para você Estou falando que o meu coração é verdade, é a minha expressão corporal, tudo dentro de mim, está passando uma mensagem, uma mensagem positiva, uma mensagem que eu acredito que você vai mudar sua vida, eu vou mudar minha vida, eu vou mudar a vida do mundo, do planeta todo. Esse é o desejo do meu coração. Mas falar com o coração, falar com os olhos, olhando para a pessoa, né? isso é importante. Ó. Criar o desejo de contra pela emoção. Muitas vezes a pessoa está lá, está triste, cabe embaixo, fala, olha, tem um produto aqui muito legal, passa o perfume nela, fala, você já imaginou você com esse perfume? né? Então você vai ser um homem cheiroso, você vai atrair as pessoas, e gente, vamos falar a verdade, a pessoa que é cheirosa, bem cuidada, limpinha, ela olha para as coisas, é diferente. Muitas vezes você está triste, você chega em casa, toma um banho, passa o perfume, você já, já é outra pessoa. E tem que falar isso para as pessoas, né? passar positividade, alegria, isso faz toda a diferença. Ó, Criar uma imagem do que a pessoa pega, a pessoa muitas vezes está fazendo uma coisa errada. Mostra para ela que está errado, cria uma imagem, né? aí chega para ela e fala assim, mas eu tenho a solução para você, se você usar esse produto, você vai, mudar, vai resolver o seu problema. Tem gente, mas de vez, que está desempregado. A pessoa está lá desempregada, a vida não vai bem, está tá um problema, falta, falta dinheiro para pagar água, pagar luz, pagar tudo, né, gente? Aí você chega lá e fala, você está vendo o problema que você está passando? Olha só, você não tem dinheiro para isso, você não tem dinheiro para aquilo. Olha como está a sua família, vamos mudar a sua vida? Eu tenho, ó, a borboleta está aqui, ó se você fizer esse plano, vai bater bronze, vai bater prata, sabe? esmeralda, olha quanto você ganha, você vai mudar a sua vida, enquanto você não bate, tem os produtos que você vai vender, você ganha 100% em cima, ó. você vai conseguir pagar água, vai pagar luz, vai pagar aluguel, gente, cria isso para ela ter uma imagem já se projetando, e o que, é que eu estou falando para vocês hoje aqui? para todos a nossa liderança hoje do Brasil inteiro, vamos pensar positivamente vamos projetar o nosso futuro eu quero ver todo mundo com carro zero com casa, viajando o mundo todo, né? cadastrando pessoas, cuidando das equipes de uma maneira correta, honesta verdadeira não enganando os outros, a gente tem que vender o nosso produto, falar do nosso produto não é da empresa concorrente vamos falar do nosso produto Vamos falar da nossa empresa, da proposta que nós temos para a mudança de vida das pessoas. E é isso que vai fazer toda a diferença. Maximizar os pontos fortes. Né? Vamos falar. Então, eu sempre falo para o pessoal que funciona assim. Como é que funciona a venda? Muitas vezes você tem um produto que você quer vender para as pessoas. E como é que você fala daquele produto? Você vai falar o que você acredita. Porque quando você fala o que você acredita... O que, é que acontece? Você está maximizando o quê? O resultado. Né? Por exemplo, você tem, tem gente que vende muito fortune. Porque só fala do fortune. Mas vamos lá, você vai falar de um outro produto como o Pull Home, por exemplo. Eu acho um produto fantástico, é um perfume cíclico, maravilhoso, com uma fixação maravilhosa. E quando eu falo isso, meus olhos até brilham. Né? É um produto que não vende tanto, porque as pessoas não falam tanto dele. Mas eu não falo para as pessoas que vendem, que não vendem, porque eu não, eu não mostro isso. Eu falo das coisas boas. Então, maximiza as coisas boas e você vai ter um resultado muito melhor. Ok? Vamos lá, tem o pessoal aqui. Ok, o pessoal está com a gente, ainda tem bastante gente. Muito bem. Superação pessoal, faça o seu melhor 100%, seja uma ótima esposa, um ótimo marido, um ótimo amigo, vive intensamente, não engane as pessoas, não é isso? mais uma vez eu tenho que falar, porque seja 100%, você vai fazer bortoleto, seja 100% bortoleto, não dá para ser 50% bortoleto gente, você tem que viver intensamente, seja 100% aquilo que você quer não seja medíocre o melhor está por vir esse plano vai mudar a sua vida para sempre você já fez as contas do plano da Bortolete? você vai mudar a sua vida para sempre dentro da Bortolete não aceite as coisas como estão né? comemore muitas suas conquistas você bateu bronze, vai comemora com a sua liderança bateu prata, esmeralda, diamante, comemore, vibra isso é uma conquista sua, da sua família isso vai, repetir, vai refletir né? praticamente na sua geração inteira não é só você que vai mudar de vida é seu filho, né? é seus netos, é todo mundo Vale a pena ser feliz, vale a pena conquistar as coisas, né? Essa é a mensagem que eu passo para vocês, deixa eu ver. Na vida tem sentido se você... Ó, nada na vida tem sentido se você não ajudar as pessoas com conhecimento, amparo, etc. Servir as pessoas. Eu falo isso, gente, porque eu tenho esse coração de servir, tá? E se você fizer a sua vida ajudando as pessoas a ter sucesso... Mas tem que ser verdadeiro, né? Se você fizer isso com o coração real, não há nada no mundo que você não consiga. Fazemos médicos aqui sem fronteiras, tanta gente ajudando tantas pessoas, né, essas catástrofes, tudo que tem, pessoas que têm o coração de Cristo, né? de humanidade, pessoas que estão na Síria, lá saindo, lá morrendo no mar Mediterrâneo, tem um monte de família lá resgatando essas pessoas, dando comida, dando roupa. Faça a sua vida algo maior do que você. A esse é uma oportunidade de você usar essa ferramenta para ajudar milhões de pessoas. Tirar as pessoas da miséria, né? Tirar dessa situação difícil que está o no nosso país, ok? Ó, aprendizado pode gerar mudança nas pessoas. Você pode estudar, faz a sua faculdade, faz um curso de economia, faz um curso de administração aprender, gente, viva intensamente aprendendo, estudando e, e fazendo o seu melhor, tá? Isso gera mudança nas pessoas. Aqui está, empatia e paciência. Olhar nos olhos do franqueado, se colocar no lugar do cliente e ter paciência. Exatamente isso. Eu sei que muitas vezes você tem a conta para pagar, tem aluguel, tem isso, tem aquilo, mas o seu cliente, olha, olha no olhar do seu cliente, Seja verdadeiro e Ele vai ajudar você, Ele vai comprar com você. Pode ter certeza absoluta disso. Só tem que ter paciência e fazer o seu melhor. As coisas vão acontecer e Deus, gente, é verdadeiro. Ele vai te ajudar a trazer pessoas, a desenvolver esse negócio, que Ele é maravilhoso. né Confie em Deus, confie em você e confie em Deus. Autoresponsabilidade, você é responsável pelo seu futuro e pelas suas conquistas, então isso é importante. As suas decisões hoje é que vai trazer o futuro. Então você optou por fazer Bortoleto, faça 100% Bortoleto. Assuma a sua responsabilidade, forma a sua equipe e vá para as vendas, venda produto, ensina a vender, porque é isso que muda o mundo. Nesse exato momento, bilhões de produtos estão sendo vendidos, trilhões de produtos, gerando riqueza e prosperidade. E você tem a oportunidade de participar disso. Um grande abraço, Deus abençoe a pessoa a vocês, né? Todos vocês. E desculpa pelo horário, tá bom? O horário hoje se estendeu um pouquinho, já é 9h34 e eu quero agradecer você pela paciência, manda os e-mails para a e vamos procurar responder tudo, tá bom? Muito bem, então tem várias coisas aí que o pessoal está falando. E grande abraço, sucesso, um fez de semana maravilhoso. Nós vamos fazer agora, ó, Já tá com o site nosso online aí, ó. Loja .br. uma mais uma ferramenta para você ter riqueza infinita. Vendas é riqueza infinita, gente. Quanto mais você vende, mais você ganha. Quanto mais você ganha, mais você vende. Isso é riqueza infinita. Vamos vender, vamos ter prosperidade, vamos fazer as coisas como está. Tem é um plano de carreira maravilhoso aí, vamos seguir, vamos mudar a nossa vida para sempre. Tá bom? Ó, Botoleto 100%. Não é esse negócio de 50%, não, é 100%. Muito bem? É, grande abraço a todos aí. Manda as perguntas já por e-mail, o pessoal vai me passar. Sucesso, sucesso, bortoleto, bortoleto, bortoleto, é isso aí, é esse é o coração. Um grande abraço e show, tá? Abraço a todos aí.